Uma empresa de reflorestamento do interior de Mato Grosso deverá indenizar um ex-gerente. Ele foi ignorado por cerca de três meses e obrigado a ficar sem fazer nada durante o trabalho. Depois, ainda foi demitido por justa causa com a alegação de abandono de emprego. O castigo foi depois dele sair com 37 funcionários de uma fazenda, onde estavam trabalhando porque não teriam como fornecer alimentação. Mesmo sendo informado da situação, a empresa não tomou nenhuma providência. Ao analisar o caso, o tribunal condenou a empresa a pagar 20 mil reais por danos morais. E a demissão por justa causa foi transformada em rescisão indireta, o que garante ao trabalhador o pagamento das verbas rescisórias e o direito ao seguro-desemprego.